Tá. Bora, tá viado, bora? Peça pra sair e vai Peça pra sair e vai bora. Esse é o saci do pó Ah, é ótimo! É óbvio É óbvio É óbvio Dá o teu tapa, menino Coloquei aqui, coloquei aqui Coloquei lá fora <risos> Você vai ficar dormindo aqui? Pode ter que sair! Ai. Até o que é grande! dessa o não mora? Dá uma olhada pra ele, meu né? Imagina aí, pra mim, você não tem dúvida. Né? Eu só peguei o seu boné, você tá te Porque o Renato só sabe chocar, é viado. Como é que é, pai? Vou mostrar o vídeo que você tá falando que Cláudio é o quê? Lá, ó, topa. Lá, fala ó, pai. Fala, fala, fala aí. Cláudio é o quê, rapaz? É viado. O Ciseiro tá na onda. essa onda, né? E aí? Vai chupar. Vai chupar. Uh, oh, que viado. Agora, <risos> já. <risos> o óculos tá valendo certo. Por <risos> quantas, por enquanto as petitas de óculos. parceiro amanhã é a isso aqui vai pro youtube Olha! É. pode eu falo, é preçante atacadão tá <risos> achando de adulto pra papo que parceiro você vai ficar famoso hein?